bem com vocês. Hoje estamos aqui no PKXD e hoje eu estou aqui com meu irmão. Fala galerinha. E com meu papai. E aí galerinha. E hoje a gente vai comprar a casa da Hello Kitty, né Dani? Hum. Então vamos lá. E aí, a é casa tá? é 54 reais e 90 centavos é dinheiro de verdade viu gente é, dinheiro de verdade então já voltamos com vocês vamos não, vamos lá, vamos ver o processo o pessoal acompanha. clica precisa de um cartão de crédito, tá gente aí tem que pedir o papai ou a mamãe então a gente vai colocar aqui os dados e volta E agora, pessoal, é só o Papo se colocar aí e já vai comprar a casinha. Isso, eu vou comprar aqui, tá, gente? R$ 54,90. Ah, Com um clique. Isso eu já adicionei o cartão de crédito, gente. Concluído. E agora hum, nós temos a casinha hum. Hello Kitty! Eee! <risos> O dinheiro vai cair agora. Gente. Sim, tem uma caixa de correio. Ixi, gente, saiu aqui. Do céu. Gente, agora a gente tem a casinha Hello Kitty. E a gente tá muito feliz, né, Dani? Tá feliz, né, O seu também ficou? feliz. é, gente, desconectando o servidão, mas é só entrar de novo. Tá ansiosa? tô ansiosa pra ver a, a da casa. da Hello Kitty. Sim. É boa essa casinha. Sim, o que tem é... diferente nesse casinho? Ela é bastante entrega. Agora é... que é é a gente vai começar. Agora eu vou abrir. Tá de noite. Entra bem, entra Nossa, é uma mansão, gente, fala a verdade, você queria morar na casa dessa aí? Eu queria. Nossa. Eu queria morar na casa de homem -Aranha. Olha só. Só aqui é muito rosa. algumas é. paredes. Nossa, a cozinha é. foi muito O chão é pão de madeira, gente. Eu vou trocar. Ele é carne eu ali, é é Tá vendo ali é lá é em é, Ali tem um é, helicóptero. É. É Olha, é tem muito escuro a casa, é muito rosa né? É ah, tá legal aí já deu outra aparência E é. aí aqui vai ser a cozinha Aí aqui não você ou oh, aqui pode ser a cozinha? Ele tá no outro lugar Tudo gente pela casa aqui é que É olha a cerveja gente, da, da segunda da pra ali embaixo Olha lá o tá Nada, não vai gostar de sair Vamos, que legal Tem outra parte aqui também Só falta mobiliar, aqui é que falta? Ah, é, falta mobiliar <risos> ó, Agora é só a gente ir <risos> lá na casa Depois, gente, comenta se vocês querem que a Jenny faça o vídeo mobiliando a casa da Hero Kids. É isso aí Casa Aranha Tá de noite, né? Eu, eu, gente, eu espero ficar de dia pra gente gravar, pra gente mostrar pra vocês de dia. Né, gênio vou ficar aqui na casa. Vamos ficar passeando, até ficar de diante. Então, Vamos mostrar pra vocês de dia como é que é a casa. Deixa eu Vamos passear aqui, gente, a gente vai voltar. Gente. É. É. Esse mundo aí é muito chique, hein, gente? Ó é, mas... assim, gente. Né? Ah, mas... oh, gente, na minha época eu nunca tinha um jogo. Desse. Se tivesse um joguinho desses, gente, ia ser bom demais. Na minha época, gente, quando começou o jogo, começou aquele filtro pra de rua. eu Jogava era Super Mario, era. o que mais que eu jogava? Power Rangers, que é naqueles ah, cartuchos Jogo futuramente de cartuchos, tinha até o um Nintendo, na época do Nintendo Eu nasci, eu não, sei, é não Eu tenho ah, agora <risos> Aí... Tinha um jogo de Super Mario, tinha um joguinho do Power Rangers Tinha um joguinho daquele, que tinha, tinha que esquecer o nome dele Ah tá, Catilac o Dinossauro, nossa eu gostava demais dele Eu vendia latinha pra mim comprar a fichinha Eu lembro que a fichinha acho que era 20 centavos Não Eu não sei se você Para jogar, eu acho que era Isso nem é hora Ah não, ele fica de lá no você não sabe A gente quer morrer Se você morresse, aí Você perdia A ficha, volta Não sei que está Era difícil, né? eu estava iniciando não tinha e Contato aí, com o jogo Com era difícil gerar o Cadillac Dinossauro. Olha, gente, tem a balinha da LOL. Que legal. Vamos comprar um pet, um pet raro. Um um um um um um ah, gente, não sei se alguém que, que tem pai aí vai perguntar. A fase que eu achava mais difícil do Cadillac Dinossauro era um, era um chefão que tinha umas uns bumerangues. Ele tacava os bumerangues na gente. Ele saía... Tacando bumeranga no ar. Nossa, aquela fagotinha é difícil. Eu esqueci o nome é, dela. É, não tem outro Daniel. Isso vai de meu paciente. Eu vou chamar. É o Davi jogando Então tá, gente. Vocês já sabem o valor eu da casinha, né, Tânia? É, o meu colega tá É quase 55 reais. Tá. Tá Seu colega, É, eu acho que é. Vai, cadê o Daniel, gente? Vou mostrar o Daniel, o que que tá fazendo? Depois eu vou pôr no vídeo, vou pôr no vídeo Nossa o <risos> Daniel O que que você <risos> tá fazendo, Daniel? Você tá no mundo da Gigi? ele tá Não, porque o dele tá de dia o meu tá de noite e deixei pro mundo dele Que ele tá de dia ah, Tá, tá o Daniel? É, o <risos> do Daniel O <risos> do <risos> Daniel, tá Onde será que ele então, tá? e depois tem que voltar pra mostrar a casinha, Digi É Depois eu te volto, gente vocês estão curiosos aí para ver a casinha de dinheiro né? Já vai mostrar já. Cadê o Daniel? Conta. Cadê o Daniel? Cadê o Dani? Onde ele se meteu? Onde é o Onde ah! oh! que depois você coloca o nome tudo de Veno para ele, não ah, <risos> Olha, tem que eu é abrir ponte. agora com 29G. Eu vou ficar aqui, partindo o barco. Abrir? Vai. Oi. E balada? <risos> balada. <laughs> Tá okay. Agora vamos, vamos lá, Bolota, lá, teve você procurar o um Dani. O Dani Eu tô... leis, é uma casa. De laser, agora você tem minha casa é? oh, laser. Vamos ver se ele é mais rápido. Que Aqui, vamos lá, lá. Tinha. Eu, eu fazer fazer isso, que isso. Aqui. ele Ele tá, tá nessa Aqui. casa? casa o eu, eu! Gente, parece que ele cresceu! Ah, tá hum. Hum. Quem está hum. ouvindo, Standa? Ué, mas ele tá com o nome ah, do outro, nome. Por que não. Que nome é que ele tá? É o nome de cachorro. Ah, tá. O cachorro dele é o seu nome, ele. eu, sou muito... ele, tá, deixa eu ver. Gente. ele tá bem longe, mas vai. Olha, é. Eu sou o Dani. Eu tô controlando agora. Gente. Então, a gente tá dando daqui bem, tirar foto e ver a casinha. Gente, vamos cá. Eu vou tá, mostrar... Mas Quanto eu não isso, eu vou mostrar a casinha. Ah, eu não sei andar nesse aqui, não. Agora sim. É... E eu isso quer é a janela de fora ah, tá. Olha Oh, Dandali Vai lá na frente Vem cá na frente Vem cá dia. na frente da casinha que eu tiro foto junto com você Vem cá, Pera, Perda, GG Ele tá querendo tirar foto Vem, Dandali, vem cá Eu tirei Salva salva essa foto aí. Só falando um pouquinho dele. Gente, vocês vão olhar, vão seguir e vão ver o que, vai que é que canta. Ai, esse vídeo toda andando, você vai parar. Carinha Volta, cara. Volta pra tirar a foto. Não, eu não tenho direito. Vai lá atirar a foto. Vai lá fora pra tirar a foto. Ele me da casa de Ah, tá, então, aí. tá Vem cá, tá Danan, tirar tá foto. Vem cá com o seu cachorro. Como é que é o nome do cachorro? É o aranha É o aranha Vem cá, Danan, perto da DJ. Vem do outro lado. E tira o cachorro da frente. Dá um cachorro no chão, uma Homem-Aranha no chão. a bolota, deixa a bolota. Deixa a o, é o nome do cachorro, Dandão? Do Amarelo, querendo É. Dá pra é, pensar? É. É. Né? É homem mas com O? Não, H. É. H. O Daniel tá aprendendo o, o alfabeto, a ali. A gente. Na escolinha. Vocês essa fala já. Os números, né, Dandão? 50 né? Esse Daniel já sabe um é. é. é. é. Tem como separar, né? Dois só? Não, tá tudo junto. É, então, vai. Não. Pronto, o seu é Homem-Aranha tá é. salvo. Aê. Né? Homem-Aranha. É. Isso, vamos lá. Fica quietinho, não né? eu vou tirar foto. começa a frente? Não, É vermelho! Pra frente pra gente Se vocês quiserem também ganhar a casa Hello Kid, gente seus papai e fala no pai Opa, vai lá aí <risos> Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Muito obrigada a todo mundo que assistiu Um beijo, tchau tchau Tchau pessoal Tchau tchau gente